left is to enjoy Halloween! Say hello to my pumpkin friends! Tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinho